Bom, tropa, eu literalmente chorei o dia inteiro, cara. É, às vezes eu pareço um durão, um bravo aqui nos vídeos, mas a verdade é que eu sou um chorão. Quando tudo que você tem é tirado de você, quando aquilo que você trabalhou a vida inteira simplesmente some, você fica sem chão. Eu espero que ninguém tenha que passar por isso na vida. Não desejo nem aos meus inimigos sabe eu me sinto como aquela cena do peak blinders eu tinha tudo eu tinha tudo certo um teto na minha cabeça alguém que eu amo eu era feliz e eu não sei o que vai acontecer comigo nos próximos dias vindo do canal né? vou chegar explicar para vocês porque eu acho que foi o Dória que tomou tudo certo mas antes eu queria agradecer a todo mundo que está participando do Apoia-se, aos nossos 33 apoiadores nesse momento. Eu preciso que vocês compartilhem. Vai ser a única forma de mantermos essa direita, o apoio e a livre iniciativa de vocês. Nós vamos falar também sobre a Jovem Pan no final do vídeo, onde mais de 50 empresas já os boicotaram. E eles estão no mesmo barco. No mesmo barco que nós estamos aqui, Queremos agradecer a Cláudia Hicken também pelo apoio. Quero agradecer a Bárbara Te Atualizei, que mandou uma mensagem de carinho quando viu o nosso vídeo aqui. Ela conversou comigo, ela tem bastante experiência. né? A princípio eu achava que podia ser Alexandre de Moraes, porque foi a mesma coisa que aconteceu no canal deles. O pagamento simplesmente foi bloqueado lá no site. E aí conversando com ela, ela disse que poderia ter sido o Dória, que eu devia conter, uh, contatar o um Misael, o um Misael que nos ajuda lá desde 2018. Cinco anos se passaram desse processo do Dória. O cara gastou uma fortuna numa, no escritório mais caro do Brasil para não conseguir um dinheiro meu. Ele quer a minha destruição total. Que a destruição? Ele era prefeito, virou governador, destruiu a carreira política dele, não quer ninguém, nem do PSDB quer ele mais. E mesmo assim o processo continua e continua tirando tudo que a gente tem, cara. Tudo porque nós falamos aquilo que incomoda eles, certo? Então, né? vamos lá. Parte do que aconteceu aqui. Quero que vocês sigam o Misael Isidoro, só procurar ele lá no Twitter. Né? Sempre fortalecendo, sempre lutando pela liberdade. Muitas pessoas subestimaram quando ele veio falar da importância dela, que acabar a liberdade de expressão lá atrás, só que né, vejam o que está acontecendo hoje. Então, mais uma vez, ele né, está nos oferecendo ajuda aqui, não é a única esperança que a gente tem. E aí, essa daqui é um dos fragmentos da conversa que eu tive com ele hoje, certo? Primeiro foi assim, ele disse, acho que foi o Dória mesmo. Então, né ponto para a Bárbara te atualizei sabe mais que eu. Dia 19 do 1, ele pediu que o juiz determinasse que o Google penhorasse sua monetização. Ainda não está no processo a resposta do juiz, por isso não saiu nenhuma intimação. Mas pode ser que tenha sido sob sigilo e só vai aparecer agora, depois de cumprida. Aí eu troquei algumas informações com ele, a mais sobre isso, e ele disse o seguinte... Teve um pedido de outubro, ou seja, isso aconteceu duas vezes com o canal. Eu lembro que ano passado eu disse que estava bloqueado também, mas na hora que desbloquearam eu fiquei tão feliz que eu nem procurei saber o que tinha acontecido, certo? E hoje me arrependo. Mas teve um pedido de outubro. Depois o Google teve que explicar como funciona a monetização do seu canal. Inclusive informar uma conta de destino do Itaú, diz ele aqui. E agora mês passado teve outro pedido pediram para abranger tudo quando ele fala que abranger tudo eu perguntei depois é tudo que eu tenho é tudo que eu construí é o fim total do meu canal é a destruição total dele depois de 7 mil vídeos certo? sete anos de canal porque simplesmente tem um político no Brasil que pode gastar o suficiente para ter o sistema todo contra mim certo então eu não eu não sei o que dizer para vocês, cara, mas é foda, mano. Já bate lá embaixo. A resposta do juiz não está no processo ainda, ou está mantida sob sigilo, ou não analisou. Se bloquearam de novo agora, provável que o juiz concedeu, certo? Então, tropa, vamos falar aqui também sobre a Jovem Pan, porque isso está acontecendo com a Jovem Pan, com a Revista Oeste, com a Bárbara, com a Paula, com a Camila Ávido, com o Alan Terça Livre, com tantos outros, a não ser um ou outro lá que sempre foi um dos causadores de tudo isso, de todo o caos, e nunca vão ser os responsabilizados, né? Mas vejam aqui, o próprio Sleep Giants Brasil postou, Conscientizamos 50 empresas que retiraram seus anúncios da Jovem Pan, uma verdadeira caça às bruxas, em pleno 2023, completamente justificado, aplaudido pela mídia podre, pelos jornalistas, pelos influencers de esquerda, por toda a política. Ninguém desses vai sentir a nossa falta. Simplesmente vão comemorar que todos nós fomos destruídos e começou ali com a Jovem Pan. Então olha o tanto de empresa que boicotou a Jovem Pan. Tim, Quinto Andar, Burger King, Natura, Portal IG, Ponto, Oi, Lojas Renner, Ipanema evino, certo, subway, amazon, sprite, anguera, cielo, electrolux, flexform, trivago, colgate, reserva, risk, 123 milhas, caua cherry, banco safra, hbo max, nissan, toyota, espetinhos mimi, boston medical, bobs, tem mais, tá? Tik tiktok, epson, naturge, unopar, latam, indriver, motorola Shen, Kingston, Marfrig, Mobley, Print, Albert Einstein, Fedex, Calunga, Xiaomi, Kavak, Kobasi e Abratio. Mais de 50 empresas, porque agora tem outras aqui. né? Eles mesmo dizem que eles perderam 838 mil reais só com esses. Aqui tem o Sleep Giants dizendo assim, a Asas. É a 53 terceira empresa que retira o seu anúncio da Rádio Jovem Pan. Bora comemorar com 100 comentários aqui com a Desmonetiza Jovem Pan, parabenizando a Asas pela decisão. Veja, gente, tá certo? Eu não sei o que falar pra vocês, mano. Eles finalmente chegaram e conseguiram destruir tudo que a gente tinha, certo? Então a nossa única esperança é vocês que estão nos vendo. A única esperança que a gente tem... É esse apoio mensal. Alguns youtubers eu perguntei para a Bárbara como que ela fez para sobreviver. Ela criou um site para que você tenha conteúdo exclusivo. Talvez a gente faça isso aqui para os colaboradores do Apoia-se. Eu vou oferecer também um grupo de WhatsApp para todo mundo que apoiar lá através, certo? Vamos nos conectar. Vou conversar com vocês ali diariamente, certo? E como é que faz para apoiar apoiarem? É bem simples. Clica apoiar agora, né? Tem, funciona por cartão de crédito ou boleto quem não tem cartão de crédito boleto certo uh, você tem a opção do nosso PIX também você escolhe a quantidade aí parece que vai perguntar aqui seus dados certo você escolhe cartão de crédito ou boleto e você escolhe quanto nos apoiar mensalmente cara eu preciso muito da ajuda de vocês certo nesse momento eu tô sem nenhum chão Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Misael e esse touro. Se ele conseguir ali reaber qualquer quantia, nem que seja 30%, já poderia salvar a minha vida, mas eu só posso contar com vocês, então. Muito obrigado, mais uma vez. Independente do resultado que aconteça aqui pra frente, eu sei que eu sempre tive vocês do meu lado, certo? Eu sempre vou lembrar desses melhores anos da minha vida que eu estive com vocês, meu